Fala galera hoje o vídeo não vai ser muito engraçado tá vai ser explicativo sei lá como é que fala mas eu vou falar um pouco sobre os pagamentos do youtube né através do adsense adsense, AdSense. Tá, vocês entenderam o que eu quis dizer né e o que que, o que, que aconteceu eu vi muita gente falando sobre as taxas, que é de 150 reais, de 90 reais, e nada disso é verdade. A maioria dos youtubers que eu vi falar, ou que eu vi fala, as pessoas que eu vi falar, elas não tem conta no Itaú. Então fica difícil falar sobre uma coisa que você não conhece. né? É, eu tenho conta no Itaú. E uma das primeiras coisas que eu fiz, acho que como todo youtuber, foi atrás dessa informação, né? indo no banco e tudo, para saber como que faria o pagamento. Porque você fica todo feliz, né? No meu caso foram uh, 103 dólares, é, 103 dólares e 10 centavos que eu recebi a primeira vez. E daí eu, na época, o dólar estava alto e eu fiquei, caraca, velho, vou ganhar 400 conto quase aí. E, e, daí, bem no dia que fui ver, o dólar não estava tão alto quanto naqueles dias, né? Porque eu sou extremamente sortudo. E o que aconteceu? É, eu me deparei com uma taxa de 100 reais. Então, eu sabia que o dólar, a taxa cambial, estava em 3,22 e que o valor total ia ser de 332 reais, né? fazendo 103 dólares vezes o 3,22 do, do valor. E desses 332 dólares, eu ia pagar mais 100 reais de taxa, né? Vai estar tudo aparecendo aqui em cima para vocês. Daí vocês vão tentando acompanhar. Eu vou tentar marcar, não sei se eu vou conseguir. E, e esses esse 100 reais, é, já deixou um pouco triste, né? Porque daí eu pensei, caraca, agora eu, eu pensei que ia ganhar quase 400, agora pra dois e, vai para 232, mais, menos de IOF ainda. Aí eu falei: caraca, eu vou falar com o meu gerente Fui pro, pro Itaú, falei com o gerente do Itaú E ele Ele falou para mim que se eu Se eu fizesse a transação física Ali com ele, ali na, em alguns caixas Alguma coisa assim é, Eu teria que pagar essa taxa né? Porém, se eu fizesse ela online Tudo pelo Itaú é, Itaú Bank Itaú Bank Line né? É o Itaú Bank enfim, pelo, pelo serviço online do Itaú, é, eu não haveria não haveria taxa. né ele, na, na verdade, ele até falou que haveria taxa reduzida. Ele não disse que não haveria taxa. Mas isso por uma falta de conhecimento mesmo. Ele falou que a maioria dos gerentes não sabe exatamente como funciona isso. Então, é por isso que existe tanta desencontro de informação. tá é, Hoje eu estou no meu 25º pagamento. De em torno de 600 dólares cada pagamento, tá? Nos últimos, nos últimos dois anos. É uma mentira deslavada, porque não é. Eu sou um youtuber bosta, galera. Eu sou, um, sou uma porcaria. Então é o um segundo pagamento ainda. E, e um de 103 dólares, outro de 104 dólares. Então já aumentou um dólar, tô felizão da vida. Mas eu tô mais feliz por o motivo que você está assistindo esse vídeo. Porque eu não paguei nada de taxa. A taxa foi zero tá eu então eu vou mostrar para vocês novembro desse ano de 2017 que foram 104 dólares 84 uh, a taxa cambial o dólar estava valendo menos tá? então ele estava em 297 e o valor que eu tinha para receber era 312 reais tá? o que, que ele veio me avisando ali que tem uma tarifa de 115 reais e o IO, iof de 1,19 né? Então você teria que fazer o valor de 312 menos 115 menos 1,19 é, Mas isso não ocorreu, tá? Então quando eu, o que aconteceu? O valor de 312,25 é, centavos essa, essa aqui é a minha conta tá? Cadê minha conta? Então aqui é a minha conta E tá toda aqui, eu deixei um pouquinho só de... Mostrando alguns valores só para mostrar a sequência ali certinho. E o que aconteceu? Eu recebi 312,25 centavos. Não foi tirado nenhum único centavo da minha conta, certo? Isso tanto no primeiro pagamento quanto neste pagamento. Tá? É... Ah, Rodrigo, mas demora um tempo. Eu vi algumas pessoas falar que demora um tempo para debitar da sua conta. Não, não demora nada. Não, não existe isso. Tá? O valor que caiu na sua conta ele é seu. Senão ele cairia um valor menor e não, não, não ia descontar depois, tá bom? No meu, nos meus dois casos, o pagamento foi feito e manteve lá o valor. O que eu paguei foi taxa da manutenção do, do banco mensal, mas isso eu pago, sei lá, eu sou uns 18 10 anos cliente do, Itaú, do, cliente do Itaú, e eu sempre pago essa taxa de 30 e poucos reais, tá? Que, aliás, eu fiquei descobrindo que eu não precisava pagar porque eu só uso a internet. Eu vou também estudar isso e, de repente, eu gravo um vídeo pra para ver se eu economizo isso essa grana porque pobre é uma desgraça né? tem que economizar até no papel higiênico bom enfim uh, o que, que acontece galera eu vou colocar um, eu vou deixar um vídeo aqui tá da Natália, ela é do canal meu me Poupe, é um canal bem massa de que fala sobre finanças né é, economia isso é um e ela lindíssima também acho que isso não entra no caso e e ela vai explicar certinho sobre o porquê os bancos não devem cobrar taxas quando a transação é online tá é mas enfim pessoal o que que eu vim dizer para vocês que é bom e vai ser talvez polêmico alguma galera vai me xingar vai querer dizer que eu não sei o que eu tô falando mas eu sei porque eu vi eu fui atrás eu tenho a prova aqui no meu computador tá aqui nos pagamentos é que não existe nenhum valor tipo que o banco então vai cobrar de vocês se você tem a conta no Itaú, só pega, faz tudo online, tá? Eu posso, de repente, gravar um vídeo também fazendo passo a passo, apesar que isso já existe, tá? É fácil deixar aí no YouTube para você registrar o IBAN e outros, outros nomes ali que precisam ser registrados, tem que gerar os números lá. Tem que fazer um cadastro de, de câmbio com o Itaú. Porque é a primeira vez é muito chato você fazer tudo isso daí pra receber o primeiro pagamento. O primeiro pagamento é uma porcaria pra receber. Mas o segundo não, galera. O segundo... No que o YouTube me avisou que o, que o pagamento estava feito, né, que você vai acompanhando a AdSense lá e deu lá... Deu lá que, deu, que eu alcancei o valor. Aí deu mais uns 5, 6 dias é, depois que eu alcancei o valor que ele pegou e falou, ah, agora você pode ser pago. E depois que ele disse que eu posso ser pago, demorou um dia para aparecer no Itaú que... O pagamento foi, foi feito e eu só fui lá, cliquei, confirmei que eu queria receber naquele momento e recebi o valor integral, tá? É, de repente, vocês podem esperar os, o dólar aumentar, se de repente vocês assistem mais sobre finanças no, no jornal, esperar aumentar um pouquinho mais e clicar lá é, para ser pago só quando o dólar estiver mais alto. Né? Quanto mais tempo ele ficar guardado, mais você ganha. Que, na verdade, o meu primeiro pagamento, por eu ter deixado ele muito tempo parado e não ter conseguido é, ver os papéis, as coisas, tudo para conseguir fazer esse pagamento, ele ficou muito tempo parado, então acabou gerando juros, né? É, só que para mim. Então, na verdade, o banco pagou um pouco mais do que ele iria me pagar no primeiro pagamento. E no segundo pagamento, como eu disse, nenhuma taxa. Então, o que vocês fazem? Abrem uma conta no Itaú e e faz tudo online tudo tudo online tá é, se quiserem dicas ou quiserem me perguntar alguma coisa eu, tô, eu vou responder os comentários eu normalmente respondo todos os comentários é, curto ali apago os que estão xingando porque sempre tem uns caras xingando né acontece e eu espero ter ajudado algumas pessoas a, a, a se livrar Desses taxas chatas do caramba né e obrigado pelo por todo mundo tá se inscrevendo aí, o canal está aumentando eu sempre falo nos vídeos que eu vou fazer mais vídeos eu nunca faço e dessa vez não vai ser diferente porque eu estou escrevendo muita coisa eu tô escrevendo paródia, eu tô escrevendo pegadinhas tô... e... só que a diferente das outras vezes eu parei com o meu trabalho, tá, é, que eu tenho secundário só para me dedicar a isso então agora eu vou realmente fazer os vídeos, tá bom? então obrigado galera, se inscreve no meu canal vocês vão curtir, vocês vão gostar mesmo, tá? E vão lá estudar com a Natália, beleza? Falou, obrigado e até mais. Ah, meu pai. <risos> Esse aqui eu não tenho sucesso. No momento eu tenho um entrevistado só que... Deu corno! Deu corno! <risos> BIRDS <sharp inhale>